Leituras Espíritas apresenta o Prisma das Mil Faces, uma obra de Eurípedes Quill, pelo Espírito Claudinei. Introdução Leitor amigo De julho de 1988 a setembro de 1989, Claudinei, Espírito amigo, diretor de uma instituição espiritual... Ditou-nos esta obra pela linguagem mental, com boa vontade, buscamos corresponder a tanta bondade e confiança. Sentimos-nos qual aprendiz de alfaiate, incumbido de honrosa tarefa, vestir a reencarnação, personagem tão ilustre, de Claudinei. Toda a matéria-prima, conteúdo e mensagem de nós o talhe da vestimenta, composição fraseológica dos fatos. Julgamos indispensável registrar que as páginas desta obra foram recebidas semanalmente sem que pudessem ser estabelecidas conexões dos fatos narrados nem com o passado, nem com o futuro. Apresentado o roteiro sem encadeamento cronológico, com blocos temporais propositalmente desencontrados, torna-se agradável surpresa entender, na plenitude, somente no fim, toda a trama que o autor oferece. Por isso, a leitura de início poderá parecer a formação de um alicerce. Mas não é. Desenvolvendo-se no plano físico fundamenta apenas um dos principais aspectos da lei de causa e efeito. A evidente propósito em despistar a sequência natural do tempo. Ações cometidas às vezes em um segundo projetam-se na vastidão do tempo em resultantes maravilhosas ou terríveis para os autores, conforme tenham sido praticadas por amor ou ódio, perdão ou vingança. Na segunda parte, há uma incrível mudança de cenário, levando-nos a refletir no pouco que ainda sabemos das coisas que estão entre a Terra e o Céu. A terceira parte arremessa nos séculos atrás, esclarecendo séculos à frente. A quarta e derradeira parte demonstra-nos eloquentemente como, às vezes, em segundos, destinos se ligam para a eternidade. Ao final, fica comprovado que, com referência aos nossos atos, palavras e pensamentos, nada, absolutamente nada, escapa um inimaginável registro feito com exatidão pela justiça divina. Agradecemos de coração o indispensável apoio espiritual dado pelos companheiros da Associação de Costura Meimei, Acostumei, nas reuniões das segundas-feiras, das 20 às 21 horas, nesta cidade, durante as quais psicografamos esta obra. Ao autor espiritual, nosso bom amigo Claudinei, só podemos agradecer pedindo que Deus lhe permita tarefas iguais e que nos encontremos mais preparados caso novamente tenhamos a felicidade delas participar, Ribeirão Preto, São Paulo, janeiro de 1990, Eurípides Quio, Prefácio quando nos convidaram a prefaciar esta obra, sentimos um misto de alegria e preocupação. Alegria porque durante meses estivemos presentes às reuniões em que foi recebida psicograficamente e preocupação por estarmos mais ambientada com as prendas domésticas do que com a caneta e o papel. A humanidade sofrida de nossos dias precisa crer na reencarnação e na espiritualidade a fim de poder melhor suportar a dor nas variadas formas que se apresenta. Essa crença é a única esperança de dias melhores, tanto para iletrados como para intelectuais a necessidade de que se tome conhecimento de fatos como os aqui narrados e levam o homem ao encontro da própria realidade, da razão de sua existência neste mundo, de sua imortalidade e indestrutibilidade. A situação mundial confusa, incerta, plena de contradições, leva-nos, muitas vezes, à perda do legado divino que nos foi confiado. A violência, a agressão, criadas por mentes brutalizadas, subsistem porque falta o Cristo nos corações. Esta obra coloca a descoberto o drama de vários personagens, mostrando, através da reencarnação, as consequências dos compromissos assumidos tudo dentro da lógica da lei de ação e reação. Casos semelhantes e até mais enredados, talvez façam parte do nosso dia a dia. Aqui, os fatos esclarecidos, muito bem explicados pelo nosso querido mentor Claudinei, constituem-se em excelente aprendizado das lutas reencarnatórias. Há um momento na vida de todo ser em que ele deseja ardentemente encontrar respostas para suas dúvidas e lenitivo para o sofrimento. Chega a hora em que quer entender o que lhe acontece e porquê, tentando dominar as circunstâncias e deixando de ser vítima delas. A obra mostra que situações difíceis de nossa vida são, nada mais, nada menos, que a somatória de nossas atitudes negativas. Nos primeiros capítulos, toma-se conhecimento das leis que regem o mundo material e o espiritual e das relações entre ambos. E, no decorrer da leitura, compreender-se a real necessidade da retificação através do reencarne. Mas deixemos que a obra fale por si. O nosso carinho e agradecimento ao mentor Claudinei e ao companheiro Eurípides, expressos por nós em nome de todo o grupo, acostumei. Maria Aparecida Del Moro, fundadora da Casa Assistencial Meimei, Ribeirão Preto, São Paulo, nota do autor espiritual sobre o título desta obra o mistério da vida de onde viemos a que estamos aqui para onde iremos a razão Deus é tudo o universo e muito mais e o universo é um imenso prisma formado de incontáveis faces cada face do prisma universal é uma das criações de Deus Estrelas, planetas, satélites, terras, ar, rios, mares, nuvens, ventos, fogo, florestas, cores, seres vivos Cada ser vivo trazemos um pouco de Deus em nós E pelo livre-arbítrio fomos para o sul do bem, afastando-nos dele Filhos pródigos, Teremos que caminhar para o norte De forma a um dia nos purificarmos e reencontrarmos o Pai Nesse retorno redentor Cada jornada, cada parada, cada degrau atingido Representarão a iluminação de uma face do prisma Que representa cada um de nós O prisma das mil faces Depois de iluminadas nossas mil faces Primeiro o degrau evolutivo, estacionaremos um pouco no sol e dali seguiremos acima, sendo recebidos por Jesus, que então nos dará mais mil faces. Segundo o degrau, da infinita escada rumo à perfeição. O sol está entre Deus e nós para não nos cegar.